Pensa a respeito de você O que Deus tem para a sua vida O que Deus quer fazer na sua vida E não dos outros mesmo. Hoje nós estamos aqui para celebrar Uma nova vida Na vida da Vanessa Uma nova vida na vida da Valéria Uma nova vida na vida da Shirene. E eu quero que vocês possam ouvir por dois minutinhos apenas A confissão de fé Aquilo que elas vão falar a respeito de como Jesus Tem operado nas suas vidas Como o Senhor tem trabalhado Vou começar com a Shirene aqui Ai meu Deus é, Irmãos, eu é, já havia sido batizada nas águas Quando eu tinha 15 anos Mas devido aos conflitos de adolescente ao falecimento da minha mãe Eu acabei... Saindo dos caminhos do Senhor Mas Dois meses, três meses antes da pandemia Eu comecei a buscar Através da palavra E foi através do evangelho Que eu tive esse encontro pessoal com o Senhor E Ele ressignificou minha vida E hoje estou aqui Amém Eu queria agradecer que meu filho está aqui, meu filho, minha filha, eu estou viúva aí há sete anos e conheci Jesus nessa longa jornada e que eu sofri bastante, que eu perdi meu marido com câncer, lutei muito, falei para o pastor, mas hoje eu estou aqui, aceitei Jesus. <risos> Anos atrás, eu tava numa igreja é, de jovens e tudo, numa comunidade jovem, e aconteceu uns problemas e eu saí dessa igreja. eu Depois que eu saí, eu me fechei para tudo: me fechei para Deus, me fechei para entrar em outra igreja. não Eu tinha medo de que acontecesse de volta o que aconteceu da última vez. E eu fui para um mundão. Minha mãe mostrou a oportunidade de entrar no grupo de jovens dessa igreja no começo desse ano. Eu estava com muito medo, muito medo mesmo, porque eu não sabia, eu não conhecia, eu não sabia se tinha panelinha, não sabia se tinha essas coisas que a outra igreja tinha. E eu, mas eu aceitei. Eu dei uma chance, eu dei uma, uma oportunidade para eu tentar ser voltar a ser feliz, né? Ter Deus de volta na minha vida. E esse ano foi incrível, e mudou meu coração para muitas coisas. E Desculpa. E é, é isso, eu, eu fico muito feliz por ter finalmente conseguido encontrar Jesus novamente, encontrado pessoas incríveis que me aceitam do jeito que eu sou. E é isso. Glória a Deus. Vanessa, até quando você deseja Amém. servir ao Senhor? Para sempre. Amém. Irmã Valéria, até quando você deseja servir ao Senhor? Para sempre. Irmã Shirene, até quando você deseja servir ao Senhor? Até o fim da minha vida. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Está bem? Vamos nos alegrar. Senhor, eu te louvo e te engrandeço nesta manhã Por essas três vidas que vão descer as águas, Senhor Pai, eu quero pedir agora em nome de Jesus Que o teu Santo Espírito, que já selou essas vidas, ó Pai Venha se manifestar de forma poderosa na vida de cada uma delas Na vida da Vanessa, na vida da Valéria, na vida da Shirene, Para que elas possam, ó Deus, viver a vida cristã Não de acordo com o que os outros pensam ou acham mas de acordo com a Tua vontade o Teu querer. Pai, obrigado porque o Senhor é o Deus que fala conosco. Obrigado porque o Senhor é um Deus vivo. Obrigado porque o Senhor nos resgatou da nossa vã maneira de viver. O Senhor nos resgatou da perdição do pecado. O Senhor nos resgatou da morte. O Senhor nos resgatou do inferno. E o Senhor nos deu nova vida juntamente contigo. Por isso, ó Espírito Santo de Deus... Nós clamamos nesta hora para que o Teu mover e o Teu agir Venha de forma especial sobre estas vidas E o Teu nome seja exaltado e glorificado Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Amém Pode aplaudir ao Senhor, queridos Através deste batismo Senhor, em nome de Jesus, abençoa este ato, ó Pai e seja muito mais do que um ato simbólico, também, ó Deus, manifeste aquilo que simboliza, Senhor, a morte do velho homem e o nascimento da nova criatura, ó Deus, para o louvor da Tua glória, a ressurreição dos justos, em nome de Jesus. Amém. quantas lutas, dificuldades para chegar até este momento, mas ó Deus o Senhor tem falado ao longo dos anos na vida da tua serva Pai e hoje aprove ao Senhor este tempo este momento tão especial então Pai, em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor venha com a tua graça e bondade, o Senhor fortaleça em nome do Senhor Jesus a vida cristã da Valéria Senhor e ela possa experimentar todos os dias da sua vida, o renovo e a graça do Senhor sobre a vida dela conforme a sua declaração de fé eu te batizo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Deus, eu clamo agora em nome do Senhor Jesus, que o Senhor dê graça, força, autoridade, que a Tua serva possa viver todos os dias da Sua vida, ó Pai, e experimentar aquilo que o Senhor tem de melhor na vida dela, o Senhor entre com a Tua providência, o Teu cuidado, o Senhor faça uma grande mudança, transformação na Sua casa, na Sua família, e tudo, ó Deus, seja de acordo com a Tua vontade e o Teu querido, irmã Xirene, conforme a Sua declaração de fé, eu te batizo em nome do Pai. Colocar em pé em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te exaltamos, ó Pai, porque Tu és um Deus grande e maravilhoso. Hoje nós batizamos três vidas, ó Pai, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos conceda no ano que vem 30 novas almas para serem batizadas neste lugar. Este é o dízimo que nós estamos lhe oferecendo nesta neste dia tão especial, terminando o ano 2021, Senhor. Nós estamos dando dízimo dessas vidas para o Senhor, ó Pai. Para dizer, ó Pai, o quanto nós nos importamos com almas deste lugar. Então abençoa a Tua igreja, Senhor. Para que todos neste lugar possam ser operosos. Para que todos neste lugar sejam missionários em nome de Jesus. E alcancem todas as vidas que o Senhor tem para nós neste novo tempo, Pai. Meu Deus, nós estamos clamando ao Senhor por 140... 140 novas pessoas 140 novos membros da vida desta igreja E desses 140 novos membros Nós queremos batizar 30 deles, ó Pai Então Deus, abençoa em nome de Jesus este plano e propósito Assim como o Senhor tem abençoado esta igreja Ao longo dos seus 60 anos de vida, Pai Que o Senhor continue derramando a sua bênção, a sua graça E a unção do teu Santo Espírito neste lugar Pai, muito obrigado por este culto, muito obrigado por esta escola bíblica. Prepara o nosso coração para a ceia do Senhor logo mais à noite. Abençoa-nos com o Teu poder e a Tua graça. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor.